Salve, tropa! Nós temos uma guerra acontecendo no nosso país entre o MST e o agro. Dessa vez, temos o desgoverno do lado dos maus. Temos bolos chamando os invasores de terra de justiceiros, enquanto o agro que se defende de milicianos. Mas antes, eu quero mostrar para você o que está acontecendo com nossa economia. Indo do ladeira abaixo, cara. Primeiro, o Ibovespa, que acabou de atualizar na minha frente, já caiu 1% só na abertura de hoje, cara. Tá Mais de 1.100 pontos negativos. O que, que é isso, cara? É ladeira abaixo. Muito em breve, nós vamos ver o Ibovespa abaixo dos 100 mil pontos. E isso é a estratégia da esquerda. Eles são inimigos da economia, são inimigos do agro, são inimigos do progresso. Inimigos dos empresários, dos trabalhadores, eles mentem. E o objetivo é simples, é destruir a economia. Assim, eles podem ter co total controle sobre a população. Você não vai conseguir emprego se não for com o Estado. Você não vai conseguir comida se não for com o Estado. E é esse o objetivo final. Então, a destruição da nossa economia é uma política da esquerda. Aqui, nós vemos o dólar né, disparando às 5 26 também na abertura de hoje e pior que mais temos gasolina dispara e massacra massacra brasileiros no desgoverno do Dilma dez dias após a volta dos impostos sobre a gasolina o preço médio do litro do insumo subiu 9,6 por cento para 5,57 reais nos postos de, abastec de abastecimento de todo o país essa foi a variação de preço identificada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Nas duas últimas semanas, no fim de fevereiro, este preço estava em 5,08 reais. É um aumento absurdo. É uma inflação terrível. E isso não tem impacto só na classe média, como o desgoverno quer que você saiba. Tudo sobe de valor quando a gasolina sobe de valor. O transporte fica mais caro, logo fica mais caro para você, consumidor, qualquer coisa que você vá comprar no supermercado. A carne fica mais cara, a cervejinha fica mais cara e nada de picanha para ninguém. Essa é a realidade desse desgoverno maldito, tá? Nesta semana, entre os dias 5 e 11 de fevereiro, o aumento foi de 6,1%, com salto de 5,25%. No início do intervalo para o mês mais crescente de 5,57, os aumentos são desdobramento da volta da incidência de PIS/COFINS nos preços de refinaria, gradualmente repassados ao consumidor final nas bombas. A alta veio a galope, mesmo com a redução anunciada pela Petrobras para a gasolina de 3,9% ou 13 centavos por litro em suas refinarias. A medida também veio no início do mês para atenuar o aumento final associado à volta dos tributos. Agora, uma semana e meia após o anúncio da reoneração pelo governo federal, o impacto nos preços começa a ficar claro. Mas, segundo especialistas ouvidos pela Broadcast, ainda pode haver altas residuais em função da dinâmica de estoques e incorporação dos aumentos pelo varejo. Os preços praticados pelos lojistas são livres, ainda que, historicamente, ancorados nas variações ocorridas nas refinarias, onde as empresas distribuidoras compram cargas para revender aos postos. Então pode ter certeza que a gasolina ainda vai subir muito mais. Deixe até os governadores começarem a cobrar o quanto eles querem. Lembrando que o Bolsonaro colocou um teto para os governadores, que o Haddad está chamando de que foram roubados pelo governo Bolsonaro. Ó, oh, tadinho, os governadores não podem cobrar tanto imposto quanto eles querem. E aí... Vamos ao caso aqui do MST, certo? Primeiro, justiça concede liminar favorável a Fazenda Ouro Verde sobre invasões do MST. Então, quem pensava que ia ser bagunça, que eles iam fazer o que quiserem, agora nós temos a própria justiça oferecendo ali né, uma liminar favorável. A Juíza de Direito da Vara Civil de Comarca de Camacan concedeu liminar favorável à Fazenda Ouro Verde no processo movido contra o MST, no qual pediu a proteção judicial do seu direito de propriedade, em resposta aos atos de invasão promovidos pelo MST no último dia 4, em Santa Luzia, na, na, em Bahia. Nesse sentido, a magistrada deferiu liminarmente a proteção do imóvel Fazenda Ouro Verde, determinando que os réus parem de ameaçar o exercício legítimo de posse e abstenham-se de realizar novas invasões, sob pena multa diária de 5 mil reais. E aí o agro, claro, se revolta e promete reação ao MST. O produtor não vai aceitar pacificamente. É o seguinte, certo? Nós somos a favor da paz, da justiça, certo? Mas quando você tem pessoas assassinando, Gado, quando nós temos pessoas ameaçando agricultores. E mais sobre isso, quando nós vemos que essas ameaças são milionárias, de, do tipo que a gente sempre soube, ou você paga para os amiguinhos do Boulos, ou eles invadem a sua terra, agora o povo está reagindo, tá? Durante o Expo Direto Cotrijal, realizado em Não Me Toque, Rio Grande do Sul, o presidente da cooperativa falou com a Sul Agro, um dos assuntos discutidos preocupa produtores rurais, as recentes invasões de terra e a insegurança do produtor rural. Estamos em um momento de incerteza e de insegurança ainda. Tem nomeação de pessoas-chave importantes dentro do governo, como, por exemplo, no Banco do Brasil, que não tem vice-presidente do agronegócio nomeado e precisamos de agilidade com as linhas de crédito, afirmou Neymanica, presidente da Cotrijal. Sobre as invasões de terra, ele disse, o produtor rural não vai aceitar pacificamente esta situação. Além disso, em alguns estados já tivemos respostas rápidas com relação com relação às invasões. São Paulo, por exemplo, foram presos líderes destas organizações e o governo determinou desocupação imediata, né? O desocupação imediata, comentou. No Rio Grande do Sul, a preocupação também é grande. Por aqui, o governador já nos diz que dentro da legalidade tudo pode ser feito, fora disso não. Então nós vamos aceitar qualquer desrespeito ao direito de propriedade, ressaltou. O próprio presidente da república já deixou claro que é contra isso. Então acreditamos que tudo isso vai se resolver da melhor forma possível, ressaltou Manica. O povo tem direito à sua propriedade. Quando alguém vem te roubar, independente do sistema de justiça brasileiro infernal, que seja, roubo é roubo e a justiça tem que ser feita principalmente quando a população quer tomar as coisas para as próprias mãos. Então muitos desastres podem vir à frente se nada for feito. E não para aí, né? E a gente mostrou isso no canal, mas a gente tem que ressaltar novamente, né? Quando nós temos o Zeca do PT repudiando a ocupação indígena em fazenda de amigo e é criticado por petistas nas redes. Então o próprio PT... Está né, em destruição. Nem o PT aguenta mais. O PT, o que é surreal para nós. tá Durante a sessão da Assembleia Legislativa, na última quinta-feira, o parlamentar conhecido como Zeca do PT afirmou que a propriedade de um amigo foi invadida e que não há estudos que definam a fazenda como terra indígena. É uma barbaridade o que está se fazendo com o companheiro amigo Raul em sua propriedade em Rio Brilhante. De um lado, porque não se tem nenhum estudo antropológico definido para dizer que é terra indígena, e do outro, dois ônibus com aproximadamente 80 indígenas derramados lá. Agora trancaram o um portão, ocuparam a sede da fazenda de 400 hectares, proibindo Raul e sua família de tirar lá aproximadamente. 7 mil sacas de soja que foram colhidas simplesmente tomaram e agora faz o L, otário faz o L. se não queria o PT certo achou o quê que iam invadir só terras de bolsonaristas eu então, nem aí para isso e aí nós temos a briga na esquerda Lula se omite Zeca do PT critica invasão né? novamente então o Lula incompleto silêncio foda-se que você é do PT faz o L aí, o Dilma, ele não sabe para onde correr. Se ele critica o MST ou essas invasões indígenas, aí a casa dele cai como o maior hipócrita de todos os tempos. Ao mesmo tempo, ele tem os próprios aliados já o derrubando, falando que está passando dos limites. Acharam que iam invadir só terras do agronegócio bolsonarista simples e assim e que vocês seriam intocados talvez esses covardes tenham apoiado o PT justamente porque esperavam né ter algum respaldo jurídico que não ia acontecer com a terra deles mas é exatamente o que tá acontecendo e o MST continua sem produzir absolutamente nada, sem fazer parte da nossa economia. É um braço né, militar, é um braço forte ali do MST, do PT, da esquerda, que simplesmente querem terra à força. Não é assim que se faz, não é assim que é justo, certo? E por último, como vocês sabem, nosso canal está sendo censurado, então faça um apoio através do Apoia-se.